Somos seres morais e junto com sermos morais vem o fato de sermos sociais. Quem vem primeiro? A nossa sociabilidade. E ela precisa da moralidade porque é a moralidade que organiza a nossa sociedade e que nos norteia os relacionamentos entre nós seres sociais. Como é que isso funciona? Se somos seres sociais, precisamos nos relacionar o tempo todo um com o outro. Se precisamos nos relacionar, precisamos negociar. E a partir do momento que vamos tendo cada vez mais regras morais, fica mais fácil de nortear essas relações. E cada vez mais termos uma sociedade mais organizada. Se nós precisamos o tempo todo dessa negociação, para a gente poder se relacionar melhor, o que que facilita esse acordo é a confiança. Quanto mais confiança temos, mais fácil ficam as nossas negociações, colaborações e cooperação. E é por isso, como nós precisamos de confiança, nós precisamos ser verdadeiros. E é justamente aqui que entra o fato de seres humanos serem tão bons para detectar mentira, detectar aqueles que não são verdadeiros. Nós podemos dizer que nós somos máquinas de detectar mentira. E talvez por isso que nós tenhamos tanta fascinação, tanto respeito e inclusive paga-se muito para atores e atrizes que atuam tão bem. Mas mesmo para eles, a maioria, quando questionada de como eles fazem para atuar tão bem, a resposta, em geral, é que eles incorporam aquele personagem. E por quê? Justamente por isso é tão difícil mentir que aqueles que optam pela mentira deliberada na verdade, essa mentira tem uma vida muito curta, como diz o ditado. A mentira tem perna curta, porque mais cedo ou mais tarde a pessoa que mente cai em contradição. Mas muitos de nós, mesmo ao detectar uma mentira, muitas vezes optamos por não falar nada e não expor aquele que mentiu, mas nós registramos e isso afeta as nossas futuras negociações, conversas, colaborações com aquela pessoa que mentiu. Na nossa evolução, e não só de nós humanos, mas como de muitas outras espécies que também precisam se relacionar, ela criou o mecanismo que se chama auto-engano. Porque a melhor forma de mentir é quando eu minto para mim mesma. Quando eu minto para mim mesma, ao expressar uma mentira, na verdade, eu não entendo como mentira e é como se eu estivesse expressando uma verdade. Este mecanismo, ele existe não só para me enganar, mas por quê? Para melhor enganar o outro.